Olá aluno, olá aluna, sou Rodrigo Rodrigues, professor do componente curricular Política e Organização da Educação Brasileira estamos nos encontrando novamente para a reflexão sobre educação e seus pressupostos teóricos, práticos e políticos. Nesse componente curricular não haverá um texto único para nortear nossa discussão, mas o tema é bastante vasto, o que possibilitará que ampliemos continuamente nossas leituras e referencial teórico. A cada semana, teremos a realização de um fórum e algumas atividades. A cada semana, também, apresentarei sempre um material para estudo e leitura, a fim de nortear as reflexões, sempre esperando que amplie e estenda seus estudos com textos acadêmicos referenciados e disponíveis nas principais bases de pesquisa da área. As experiências e arcabouço teórico de cada um é o mais importante para esse curso. Disponham-se a refletir colaborativamente e, certamente, a formação que construiremos será eficaz e prazerosa. Sou professor, licenciado em Filosofia, Letras e Pedagogia, Especialista e Mestre em Educação pela PUC São Paulo. Educador, pesquisador em currículo, avaliação, formação de professores e políticas públicas. Estou no Instituto Federal, no campus Cariacica, desde 2012, como professor, onde leciono os componentes de filosofia e educação e atuo como coordenador de gestão pedagógica do PIB de IFES. Minha carreira profissional, leituras e produções são influenciadas pelo pensamento filosófico crítico, especificamente a filosofia crítica moderna e pós-moderna, de modo que refletir convosco sobre esses temas do componente curricular me são não somente familiar, mas prazeroso, de modo que é uma satisfação estar aqui contigo novamente. Nesse componente curricular, Refletiremos sobre políticas e práticas educacionais ao longo da história da educação brasileira, princípios orientadores, finalidades e objetivos da educação e do ensino. Também refletiremos sobre fundamentos legais da educação na Constituição e legislação de ensino vigente, e em particular a LDB. Um tema recente, e que não poderia faltar, na nossa discussão é o Plano Nacional de Educação em vigência desde o ano passado para os próximos 10 anos, além dos novos parâmetros curriculares e a reforma educacional nos tempos atuais, nas suas dimensões sociais, materiais e políticas. Em vista desses temas, é preciso considerar também refletir sobre o financiamento e os fundos à educação, gestão educacional, gestão democrática e projeto político-pedagógico. Considerem que política é uma prática social e da natureza de nós humanos e com relação às políticas públicas são um conjunto de programas e ações desenvolvidas pelo Estado de forma integrada entre entes públicos ou privados que pretendem garantir determinado direito de cidadania. Toda política pública apresenta-se e desenvolve-se à sociedade em forma de programas e projetos, respectivamente, de forma planejada em sua execução, monitoramento e avaliação. Outra definição mais objetiva e que dialoga com essas percepções é a ideia de políticas públicas entendidas como Estado em ação. Enfim, continuamos nessa jornada formativa, onde abordaremos temas importantes para entender a prática educativa dentro da perspectiva das opções estruturais e de valores que, como educadores, faremos diariamente, certos de que não há neutralidade em nossa ação. Bom curso, bons estudos!